Olá meus amigos e minhas amigas Estou aqui trocando a água do meu tilápia E as carpas Como eu não tenho filtro ainda Eu uso água da chuva A gente tem uma caixa lá embaixo de 5 mil litros E sempre que a água fica um pouco suja A gente vai trocando Olha só, eles ali em cima Eu tenho aqui um de mais de um quilo já Tem umas carpas, uns cascudos Coloco os tijolos para... Melhorar a água, né? Agora aqui, para gerar oxigênio para os peixes, comprei aqui uma bombinha de 2 mil litros, horas, né? E olha só. Aí eu põe a mangueirinha, ó. E ela vem para lá, ó. Anterior, ela era ali em cima. Aí eu tive que tirar para cá para fazer uma reforminha. E agora eu deixei aqui, ó. Olha, então é assim, ó. Depois eu venho aqui, fecho com um sombrilho todinho para não cair folhas. As folhinhas que caíram, fica aqui em cima. Aqui, gente, é uns coentro em vaso. Ó. Aqui temos uns couve para cá. Olha só que beleza, gente. Maravilha, né? Ali é minhas galinhas, vocês já conhecem. E aqui, gente, temos aqui um copo de leite. Olha, olha que maravilha aí. Para quem não conhece, ó, eu pego água aqui da chuva. São uns 28 quilápias. E duas carpas e uns cinco cascudos. Queria ver se eu vi o grandão. Ó. Ele tá aqui. Na sombra, ele não tá saindo o grandão. Olha só ali o grandão. Acabou de passar. Ali nos tijolos tem mais uns cascudos. Olha que bacana, gente. Olha, olha o grandão aí. ó saiu é o grandão. Olha só, a gente vê todos, mas o grandão ele tá sempre escondidinho. Ó. Olha ele ali, ó. Ele saiu um pouco aí lá lá, lá, lá, lá, lá, lá na ponta lá. E aí, yeah. olha okay, aí ó, isso aí é o grandão, ó. Deve dar um quilo e pouco, isso aí. Isso aí eu peguei no pesqueiro e trouxe pra cá e ele sobreviveu. Coloquei mais oito no pesqueiro. Era de outro lago e não sobreviveu. Só esse aí. isso aí foi de um lago separado. Um lago grande. Aí ele tá aí até hoje. Um abração para vocês que acompanham o canal Rob do Zé. E até o próximo vídeo. Olha só. Esse aqui é o meu hobby, gente. É criar galinhas. Criar peixinhos. Fazer ali uma pequena plantação. que pena que o espaço aqui é pequenininho. Tá bom? Um abração. Tchau. Olha que bonitinho, ó. Se a gente comprar um filtro e manter a água sempre limpinha assim, ó, fica legal, ó. Esse aqui eu comprei ele pequenininho. Olha o grandão aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, isso aqui dá um quilo mais ou menos. Esse aqui eu peguei no pesqueiro já adulto, coloquei e ele sobreviveu. Tenho ali cinco cascudos. E é isso aí, minha gente. Um abração, essa é minha criação de peixe.